Salve, salve, pessoal! Bem-vindos mais uma vez a esse nosso humilde estúdio que vai ajudar você na sua aprovação. Agora, claro, preciso que você também colabore e faça sua parte. Então, vem comigo porque ainda tem muita questão pela frente. Questão de número 66. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós queremos as certas e as erradas e daqui a pouco a gente marca. Vamos lá. Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Nós já fizemos questão sobre isso. Está lá no artigo de número 68. Artigo de número 68. Maravilha. E aí, isso daqui vai estar no parágrafo 1º, parágrafo na definição. Tem consistência interna? Tem. E está copiado e colado do nosso ECA. 2 segundo ponto. Todos, todo, menor de, todo menor tem direito à profissionalização para criar condições de ingressar no mercado de trabalho no futuro. Devendo os pais ou responsáveis adequar o horário da frequência escolar é, do menor, de forma a não prejudicar as atividades relativas à profissionalização, sendo esta prioritária Gente, a, prioritária, a prioridade não é, não é para o trabalho. A prioridade, como você sabe, e você sabe bem, é para o estudo. Então, isso daqui vai estar errado. Perfeito? Isso daqui vai estar errado. É... Item 3. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda de produtos do seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Maravilha! Isso daqui vai estar no parágrafo 2º parágrafo do artigo de número 68, verdadeiro. VFV. VFV. Ainda sobre essa, essa assertiva daqui, todo, todo menor tem direito à profissionalização e tal para criar condições de integrar, a gente tem que pensar o seguinte, né? É, a, a grosseria dessa assertiva aqui é falar da prioridade como sendo o trabalho, como sendo o trabalho. A função educativa, ela prevalece. Questão 66, gabarito letra B, de bola, cuidado. Questão do número 67, questão do número 67, também é tranquila, essa daqui você provavelmente matou só olhando. Por quê? Porque é uma questão assim, raro de acontecer na prova, mas que ela invoca o artigo de número 66. É uma questão bem simples. Olha só, as emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infantil programas com finalidade. Isso aqui é para inglês ver, viu? Então, é complete. Tia Nádia falando. Educativas, artísticas, culturais e informativas, as três estão corretas. Gabarito, letra E, está lá, copiado e colado no artigo de número 76. Questão de número 67, gabarito, letra E. Questão de número 68 agora. Vamos lá. O que, que você marcou aqui? Veja, vejamos. A adolescente até 14 anos de idade é assegurado bolsa de aprendizagem. Ah, mas adolescente a partir lá dos 13 e tal, etc. Não, mas o que está sendo falado é a questão da bolsa. E aí a bolsa ela é conferida até o adolescente a partir de 14 anos de idade. Né? O adolescente até 14 anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. Aliás, a partir não, até 14 anos de idade. É, o que, que nós temos aqui? Nós temos o artigo, copiado e colado, do artigo de número 64. Verdadeiro, artigo de número 64, copiado e colado. Segundo, ao adolescente portador de deficiência, assegurado trabalho protegido. Está correto? Está. Redondo, redondo, redondo. Trabalho protegido é uma instituição, a ideia aqui é fazer com que ele não tenha nenhum agravo da condição, que tenha condições de fato de aprender, enfim. Artigo de número 64. E 6. De novo isso aqui caindo. E agora, a nossa assertiva errada. Ao adolescente aprendiz maior de 13 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Guarda, está falando da questão do trabalho? Isso aqui remete ao artigo de número 65. Está falando de trabalho? Guarda a idade de 14 anos. Qualquer idade diferente de 14 anos vai te dar um certo trabalho aqui. 13 anos não, 14 anos. Gabarito, então, letra E, 68, gabarito, letra E. Maravilha? Questão número 69. A privação da liberdade do adolescente poderá ocorrer. Vamos lá. Letra A. Em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente. Perfeito. Isso está lá no nosso artigo de número 106. Artigo de número 106, que vai falar exatamente disso. Então, a gente já marca e passa para a próxima questão. Vunesp tem questões muito boas, mas algumas são bem preguiçosas. Questão de número 70, agora. Considere o seguinte caso hipotético. Um adolescente de 14 anos comete um ato infracional. De acordo com o ECA, nesse tipo de situação é correto afirmar que... Lembrando, ele já tem quantos anos, minha gente? Já tem 14 anos de idade. 14 anos de idade. Letra A. São penalmente imputáveis... Os menores, opa, eu já paro por aqui, são plena, é, penalmente inimputáveis, inimputáveis, inimputáveis, os menores de 18 sujeitos às medidas previstas em lei. Isso daqui vai estar no artigo que você já estudou comigo, 104, perfeito? Perfeito? Letra B. Para os efeitos dessa lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do julgamento. Olha que malandragem. Aqui está lá no parágrafo único do artigo de número 104, que na verdade é a data do fato. É a data do fato. Letra C. Então, a B está errada. A A está errada, a B está errada. Letra C. São penalmente inimputáveis os menores de 21 anos de idade a história dos 18. Letra D, são inimputáveis penalmente os adolescentes independentemente da idade. Se tiver 60 anos de... Não, não rola. Letra D está errada. E sobrou a letra E, que é a nossa correta. Para os, adolescentes, para os efeitos dessa lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato. Isso daqui está lá no parágrafo único do artigo de número 104. E aí, questão 70, gabarito. Letra E, questão de número 71, nos termos do ECA, considera-se ato infracional. Mel na chupeta é o tipo de questão que você Sabe mesmo sem querer, porque você já leu isso 200 vezes. Artigo de número 103, que vai trazer a definição de ato infracional. Aí tem lá, apenas a conduta descrita como crime, não, exclusivamente o ato praticado pelo adolescente que afronta um dispositivo legal, não. Qualquer ato praticado, gente, é copiado e colado. Artigo 103, e nós identificamos na letra E o que está copiado e colado. Considera-se ato infracional, portanto, a conduta descrita como crime ou contravenção penal, está aqui, é o que está lá, preenche, preenche e responde, questão número 71, gabarito letra E, questão de número 72, vem comigo, nos termos do ECA, é correto afirmar o quê? É dever do Estado assegurar, aí ah, a sua cabeça já está pensando lá no iníciozinho do, é, do nosso ECA, né não, pensa lá no meio, lá pelo artigo, vou dar dica, 54, falou dessa parte de educação aqui? Artigo 54, 54, maravilha, até porque você entende que é a parte da educação quando você lê as alternativas. Então, dá uma olhada, ensino médio obrigatório e gratuito, inclusive, para uh, os que a ele não tiverem acesso na idade própria. Gente, a gente está falando do ensino fundamental, é muito interessante essa confusão, fundamental, não é médio, tem que ter a base. Então, a base é o ensino fundamental, maravilha. Está errado. Isso daqui vocês vão encontrar no inciso de número 1. Letra B. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino superior. Cuidado, é ensino médio. Olha que malandragem da banca. Ensino médio. Isso daqui vai estar no inciso de número 2. Letra C. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência exclusivamente na rede regular de ensino. Então, quando a gente começa a brincar com isso, né, falar exclusivamente, a gente já sabe que está errado. Na verdade, é... vamos fazer a correção, você já sabe qual que é a palavra, eu acho que sabe, preferencialmente. Anote aí, preferencialmente. E a questão é tão preguiçosa que eles colocaram na ordem, inciso número 3, eu acho que vai na ordem até o final. Letra D, atendimento no ensino fundamental e médio através de programas suplementares de material didático escolar, transporte e alimentação, e assistência à saúde, bolsa, educação e lazer, bolsa, educação e lazer, gente, inciso de número não está na ordem não, sete, e está errado, por quê? Porque, vamos lá, atendimento o ensino fundamental em médio, através de programas suplementares, ok até aqui, e aí o que vem depois é o que nós devemos, é, digamos, questionar, deixa me só grifar aqui, só por desencargo de consciência? Você vai grifar no seu que isso aqui, é o programa suplementares. Ah, eu achei que fosse, fosse complementar e tal. Está escrito suplementar. O que isso significa, daria uma dissertação de mestrado fantástica aqui, só falando sobre programas suplementares, mas o que não faz muito sentido, diga-se passagem, na vida real. No entanto, eu quero apenas que vocês guardem essa expressão. Afinal de contas, esse concurso é um negócio muito importante para você misturar com vida real. Vamos lá. Material didático escolar. Tem, tem. Tem. Material didático escolar? Tem. Vamos grifar o que tem. Transporte? Tem transporte? Tem transporte. Tem alimentação? Tem alimentação. Tem assistência à saúde? Tem assistência à saúde. O resto não tem. Então, o erro está aqui. Ó. Bolsa, educação e lazer. Nesse campo, então, no inciso de número é, 7... No inciso número 7, nós temos material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Você vai guardar quatro itens. Perfeito? E aí você vai puxando a setinha e vai escrevendo aí. Eu só não vou escrever por uma questão de tempo, mas pausa o vídeo e aí escreve quais são os quatro itens. Porque se colocarem mais, colocaram cinco, já sabe que está errado. Letra E é a nossa correta. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do adolescente trabalhador. Inciso número 6. Maravilha, questão número 72, gabarito, letra E. Vamos para a questão número 73. Bem rapidinho, bem, falso, bem fácil. De acordo com o ECA, é correto afirmar que considera-se crianças para da lei e o olho já vai batendo no erro. A pessoa até 16 anos de idade, incompleto, nós já sabemos que não. Está lá no artigo de número, você já sabe. Artigo de número 2, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto da criança, esse estatuto, às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, correto, isso aqui é o parágrafo único, gente, parágrafo único do artigo 2, artigo 2, parágrafo único, tá correto, questão número 73, gabarito letra B, vamos ver o erro das outras, considera-se criança para efeito dessa lei a pessoa até 14 anos de idade, ah, meu Deus do céu, 12 anos incompletos, nos casos expressos em lei, Aplica excepcionalmente esse ECA entre 18 e 21 anos de idade. Nos casos expressos em lei, aplica excepcionalmente. aplica excepcionalmente. O que está escrito no ECA no parágrafo único é, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Não é 24 anos de idade, não. O erro está aqui. Letra E. É verdade a aplicação da lei, mesmo que excepcionalmente. Não. Isso contraria o parágrafo único. 73, gabarito, letra B de bola, questão de número 74, sobre o ECA, vamos responder, vamos avaliar os itens abaixo, e aí, claro, nós queremos os corretos, e isso daqui, esse conteúdo daqui, vai direto sair dos, da conjunção dos artigos oitavo, mais artigo nono, eu vou pedir aqui licença para ir direto para a assertiva errada, na verdade, para as assertivas erradas, Perfeito? O gabarito dessa nossa questão é a letra B. E aí, obviamente, quais são as erradas, então? O 2, o item 2 e o item 4. Vamos ver se a gente já consegue matar aqui? A gestante e a parturiente têm direito a dois acompanhantes. De novo, gente, não sei nem se está repetida essa questão. É um acompanhante, cuidado. E item 4, o atendimento pré-natal não será realizado por profissionais da atenção primária. Caramba, eu estudei pra caramba para isso. Vai ser realizado, sim. Ok? Então, questão número 74, gabarito, letra B, lembrando, está lá no artigo 8º com a conjunção do nono. depois dá uma olhadinha lá. Questão número 75, mais uma para marcar certo ou errado. E agora, o que será que nós temos na nossa frente? Considera-se crianças para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade, completos. Ih, meu Deus do céu, incompleto, gente, a gente já sabe disso. Artigo 2 nos casos expressos nessa lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Está correto. A primeira é falsa, a segunda está errada. Falso verdadeiro. Pô, a gente já... <risos> Nós já sabemos a resposta, mas tudo bem, vamos lá. É falso verdadeiro. Vamos ver por que, que essa terceira está falsa. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, sendo este último em caráter transitório e excepcional. Não tem isso... Caráter transitório e excepcional. Família, comunidade, sociedade geral e poder público. Não tem essa história de transitório, não. Não. A criança e o adolescente gostam de todos os direitos fundamentais. Isso aqui vai estar lá no artigo 3º. Artigo 3 Maravilha, gabarito, letra A. 75. A letra mais bonita do alfabeto, letra A. Questão número 76. Vem comigo. Análise assertiva, assinale é correta tal de acordo com o eco. Capítulo 3, blá, blá, blá. Vamos lá. Questão número 76, então. Uh, será garantida convence, a convenção integrada da criança com a mãe e adolescente que estiverem em acolhimento institucional? É garantido, sim. Isso daqui está correto. Está lá no artigo 19, no parágrafo 5 Parágrafo 5 Perfeito? Segundo. Segunda, segunda assertiva. Segunda assertiva. Toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada três meses... 3. Está errado. deve a autoridade judiciária competente decidir pela reintegração familiar ou pela colocação em família substituta. Ok. O erro aqui está a cada 3 meses. Isso vai estar lá no artigo 19, 19 parágrafo, parágrafo 1 Parágrafo 1 É, parágrafo 1 Será garantida, item 3, será garantida a convência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privada de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pela, pelo responsável ou pela entidade responsável, independentemente da autorização judicial. Professor, é independente? É. Artigo 19, também, parágrafo 4 é, Parágrafo 4 e último item, a permanência da criança. Né? A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses. Tem 18 meses lá? Tem, tem 18 meses, sim. É, salvo comprovada a necessidade que atenda ao superior interesse devidamente fundamentado pela autoridade judiciária. Artigo, adivinha? 19. Muito bem. Parágrafo 2. Gabarito, letra C, de casa. Perfeito? Questão 76, gabarito letra C de casa. Vamos para a próxima questão. Em relação ao uso e dependência de substâncias químicas, claro, é, drogas ilícitas, é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimento congêneres assegurar as medidas de... Gente do céu! Raramente nós vemos questão sobre esse artigo e eu estou falando mundialmente pouco estudado. Artigo de número 53A. Artigo de número 53A. E lá tem, é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de... Aí tem, conscientização, tem, prevenção, tem, e enfrentamento ao uso de de drogas ilícitas, tem. Então, todas estão corretas, gabarito letra E, 77, letra E, artigo 53A. Então, pode ser que na sua prova caia alguma coisa assim, tipo, você não estava esperando e aí aparece. Surpresa, por isso que você tem que estudar todo o ECA. Mais um de certo ou errado com relação ao direito à liberdade da criança e do adolescente. Está lá no artigo de número 16. Artigo de número 16, vamos lá. O direito à liberdade compreende, aí tem zilhões de coisas, participar da vida política na forma da lei. Está correto? tá. E isso daqui trata do inciso número 5. Inciso número 5. Participar da vida Familiar e comunitária, sem discriminação, tá certo? Tá, inciso número 5. Certo, certo. Brincar, praticar esportes e divertir-se, tá correto? Tá correto também. Gabareto, então, letra D. Esse de brincar, é, tá lá no inciso número 4. Opa, coloquei no lugar errado, inciso número 4. Maravilha, 78, então, gabarito letra D, de dado. Questão de número 79. Questão número 79. Mais uma vez, certo ou errado. Certo ou errado. E aí eu vou direto, como tem muito texto, eu vou direto para as nossas, nossas erradas. Letra A está errada, falso. Olha só. O que, que está escrito aqui, ó? E aí, isso vai estar lá no artigo 13. Esse, a correção, está no artigo 13. No parágrafo 2 Artigo 13, parágrafo 2 o Um dia eu ainda aprendo a desenhar parágrafo. Os serviços de saúde em suas em seus diferentes suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o CREAS e os demais, o CRES, caraca, é, o CREAS, e os demais órgãos do sistema de garantia de direitos da criança e adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento de criança e adolescente com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando um projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Então, quando você vai lá, né, é, direto para o, o ECA, lá no artigo 13, no parágrafo 2 você já percebe aqui o erro dessa Qual que é o erro, minha gente, dessa assertiva? E olha que sacanagem, como é sutil isso daqui. Ou seja, para dar verdadeiro ódio da situação. Tá, faz sentido? Faz. Só que no texto, quando você consulta, você percebe o seguinte. Essa garantia, esse direito daqui... É conferido a criança, e a criança, perdão, adolescente, não, na primeira infância. Na primeira infância, conferir máxima prioridade de atendimento a crianças e adolescentes, não. Na verdade, no texto nós vamos ter, na, atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância. Olha que maldade. Da primeira infância. A letra está ruim, mas tudo bem, eu estou falando, primeira infância. Significa dizer que provavelmente nós vamos encontrar a assertiva que considere ela como sendo verdadeira, mas na verdade está errada, certinho? Então a 79, a primeira, a gente já sabe que está errada, falso, falso, pronto, já estamos entre três. Nós sabemos que a segunda vai estar correta, a segunda está lá, ela deriva do 70A, a terceira, a terceira está errada. A autoridade judiciária de posse do relatório poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mesmo sem concordância. Cara, não tem esse negócio sem concordância, não. Tem que ter a concordância. Vai fazer essa... No caso, acho que trata da entrega da criança, né? É o 19A. O, o, o erro dessa letra C, então, vai estar lá no 19A. Ela precisa manifestar interesse. 19A. Tá errado. errado a quarta está correta está correta a quinta está correta também está correta está correta eu acho que está correta verdadeiro verdadeiro FVF vamos ver se a gente já encontra aqui pronto gabarito letra D maravilha então já disse para vocês quais são os erros a, a, a quarta e a quinta são saíram daqui ó a quarta saiu do 70a e a quinta saiu do artigo 88, inciso número 6, 79, então, gabarito, letra D. 80, quanto ao ECA, assinale a alternativa correta, vamos lá. A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças é, e de adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção. Correto? Maravilha, já é a nossa assertiva correta. E isso daqui vai sair diretamente lá do artigo 34. Artigo de número 34. Uh, eu não lembro exatamente qual que é o parágrafo, não sei se é o primeiro, o segundo, mas está lá no artigo 34. Vamos ver a letra B. Os detentores da guarda... Questão 80, gabarito, letra A. Os detentores da guarda possuem o prazo de 30 dias para propor a ação de adoção... Contado o dia seguinte, é dado o término do estágio de convivência. O prazo é de 30 dias, não, é de 15 dias. 15 dias. Isso vocês vão encontrar no artigo 19, parágrafo 7. Artigo 19, parágrafo 7. Letra C. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica no período pré e pós-natal a gestantes e mães que manifestam interesse em entregar, entregar seus filhos para adoção Aí tem, tá tudo certo até agora. Exceto as gestantes e mães que se encontram em situação de privação de liberdade. Gente, bem como as gestantes e mães que se encontram em situação de privação de liberdade. Artigo 8 parágrafo 4 Artigo 8 parágrafo 4 As gestantes ou mães que manifestam interesse em entregar seus filhos para adoção serão encaminhadas à justiça da infância e da juventude apenas se desejarem. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Não tem essa história de apenas se desejarem, não. Elas vão ser, a criança vai ser entregue lá, tá? E aí, elas vão ter essa orientação e tal, né? Apenas se desejarem. Tem a história da, da livre determinação que nós falamos em questões anteriores, perfeito? Letra S. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias. 30 dias. 30 dias. Perfeito até aqui? Maravilha. Ah, essa letra E, ela vai estar no artigo 19. Artigo 19A. Uh, parágrafo, eu não sei se eu coloquei de certo parágrafo dessa vez ou não. Parágrafo décimo, tá certo? E essa letra D, enquanto isso eu procuro aqui rapidinho, porque eu não anotei nos nossos alfarrábios. As gestantes ou mães que manifestam interesse em entregar seus filhos... Uh, seus filhos para adoção, deixe-me ver se eu encontro aqui rapidamente. Aqui, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada a justiça da infância e da juventude. Da, apenas se desejarem, não tem, vai ser sempre. Foi o erro que eu falei. Isso daqui vai estar no artigo 19A. Logo no caput do artigo 19A. Anotado? Maravilha, então. E aí, a gente já pode passar agora, imediatamente, para a nossa próxima questão. Essa é a letra D. Vamos lá, próxima questão. Questão de número 81, só para a gente encerrar com chave de ouro esse vídeo. Questão número 81. Acerca da colocação em família substituta e da guarda, tela ou adoção é correto afirmar que... Vamos lá, bem tranquila, boa questão, a tutela obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança e adolescente, conferindo ao seu o direito de opor-se a terceiros, inclusive os pais, inclusive os pais, Tá certo, exceto uma palavra, então tá errado, professor, a guarda, a guarda, vocês vão ficar com raiva, mas tem muita coisa aqui que fala da guarda, e aí usa outra, outro nome, então, letra A, nós vamos encontrar isso daqui no CAPT do artigo 33. Capte é o cabeçalho, é a cabeça. Artigo 33. Letra B, vamos ver. A adoção destina a se regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente? Cara, não tem isso. A, a, a adoção ela não tem essa história de ser liminar, não. Uma adoção liminar seria uma adoção provisória. Não existe isso no Brasil. É indefinitivo. Toda adoção é definitivo, Não tem essa história. Perfeito? Então, nós não estamos tratando da adoção, nós estamos tratando aqui do quê? Da guarda, novamente. E isso vocês vão encontrar lá de novo, no artigo 33, no parágrafo 1 Vamos lá, letra C. A tutela confere a criança ou adolescente condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Mais uma vez, estamos falando da guarda. Está vendo como é fácil confundir? O concurseiro mais atento, ele não presta atenção nisso, ele olha que tem consistência interna marca. É a guarda, artigo 33, parágrafo 3 letra D. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Certo ou errado? Ah, aqui é a guarda. Não, dessa vez está correto. Gabarito, letra D, de dado. E vocês vão encontrar essa fundamentação no artigo de número... Ah, desculpa. 41. A adoção já começa. Essa parte daqui já está lá no artigo de número 41. Artigo... Ah, desculpa, letra E. A guarda e a tutela poderão ser revogadas a qualquer tempo mediante o ato judicial fundamentado ouvido o Ministério Público. Mediante ato judicial fundamentado ouvido o Ministério Público. A guarda e a tutela... A gente está falando aqui, e isso está lá no artigo de número 35, eu não sei se você percebeu a sutileza do erro, artigo número 35, nós estamos falando apenas da guarda. A tutela ela é mais fácil, é mais precária de ser é destituída, perfeito? A guarda poderá ser revogada, faça as correções aí, a qualquer tempo, mediante ato judicial, fundamentado, ouvido do Ministério Público. Questão número 81, então, nós encerramos... Certinho, pessoal, redondo, mais uma aula, a gente termina, faltam 19 questões e, enfim, espero que vocês estejam tendo uma experiência tão boa e tão prazerosa quanto eu estou tendo aqui, por quê? Primeiro, porque é bom estudar esse tipo de assunto, é um assunto fácil, repetição, estudo por camadas, você nunca vai aprender qualquer matéria, ainda mais uma matéria dessa, que é bastante extensa, de uma vez só, tira isso da sua cabeça... Você vai aprender por camadas. Então, tem uma noção aqui, daqui a pouco eu estudo de novo, de novo, de novo, de novo. Eu sempre aprendo. Eu trabalho com ECA desde 2011. Desde 2011. O meu concurso não estudei, não. Eu comecei a estudar o ECA de verdade para dar aula para concurso. E a cada vez que eu estudo, eu vejo... Ah, caramba! Eu não lembrava desse ponto. Olha que coisa interessante isso que foi alterado. Isso tem um efeito em cascata e tal coisa, tal coisa, tal coisa. É normal. É normal que isso aconteça. Guarda essa informação. Na hora da prova, você tem que saber... Tá? Então, você tem aquele estudo, aquela, aquele investimento todo, que às vezes, aquele conhecimento que você precisar, você adquire falta um mês para a prova, duas semanas. Faz parte, não tem regra aqui, não é um mito achar que você vai ter toda vez essa informação disponível. Deu uma semana depois da prova, meu amigo, parou de estudar, perdeu a informação. É normal que isso aconteça. O que você tem que garantir é que na hora da prova, você tem informação disponível. Ok? Grande abraço, até as próximas aulas, aliás, até a próxima aula, só mais um vídeo. E aproveita o embalo. Termina logo aí. Tchau, tchau.